Here it comes. Boom a NBA está suspensa, vocês devem ter lido as notícias um pouco antes de começar aquele jogo entre Thunder e Jazz, depois que confirmaram que o Rudy Gobert estava infectado com o coronavírus. No dia seguinte confirmaram também o Donovan Mitchell, a NBA decidiu suspender por no mínimo 30 dias a liga e em breve deve ser anunciado como eles vão finalizar essa temporada. 2019 e 2020. Outra coisa que foi cancelada foi a minha viagem para Portugal, era para eu estar em Portugal nesse momento e eu tinha preparado um vídeo exclusivo para gravar lá em Portugal, assim como lá na França eu gravei com a Torre Eiffel atrás de mim os melhores franceses da história, lá em Chicago eu gravei no Millennium Park, a seleção do Chicago Bulls da história, eu ia gravar um vídeo especial lá em Portugal, um teste de conhecimento sobre jogadores europeus não era nada direcionado ao país Portugal que Portugal nunca teve um jogador na NBA até esse momento, mas ia ser sobre jogadores europeus, então eu vou fazer o o vídeo, mesmo assim, estou aqui no Brasil, estou em São Paulo, estou na minha casa, mas vou fazer o vídeo que eu iria fazer lá em Portugal, aqui no Brasil. Um teste de conhecimento para ver o quanto vocês sabem sobre os jogadores europeus que já atuaram ou que atuam na NBA atualmente. Até o momento, 293 jogadores de nacionalidade europeia atuaram, entraram em quadra em um jogo de NBA. O país com mais jogadores, justamente que nem eu falei, é a França com 33, seguida da Sérvia com 31. Então quero ver se vocês sabem essas curiosidades sobre os jogadores europeus. Anotem as respostas, quantos vocês acertaram e quantos vocês erraram e digam aí nos comentários após o término do vídeo. Prontos para começar? Pergunta número 1 um. O lituano Arvidas Sabonis, o pivô que é pai do atual All-Star e jogador do Indiana Pacers Manta Sabonis foi draftado pelo Portland Trail Blazers em 1986 porém ele continuou jogando por mais um tempo na Europa Quando finalmente Arvidas Sabonis fez a sua estreia na NBA jogando pelos Blazers? Letra A em 1988, letra B em 1992, logo após os Jogos Olímpicos de Barcelona, ou letra C 1995? Tempo, vocês têm 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Letra C foi apenas em 1995, 9 anos após o seu draft, com quase 31 anos de idade, que Arvidas Sabonis estreou na NBA. Na sua temporada de estreia, ele ficou no primeiro time de rookies e ficou em segundo lugar tanto para o prêmio de Rookie of the Year como para o prêmio de Sixth Man, melhor sexto homem. Pergunta número 2. O croata Drajen Petrovic atuou por quatro temporadas na NBA antes de sofrer um acidente de carro fatal que tirou sua vida na off-season de 93. Todos se lembram dele no New Jersey Nets, porém, a primeira temporada e meia dele da NBA não foi jogando pelo New Jersey Nets. Por qual time Drajan Petrovic atuou na NBA nas suas duas primeiras temporadas? Letra A, Atlanta Hawks, letra B, Portland Trail Blazers ou letra C, Sacramento Kings? 5, 4, 3, 2, um. Letra B, Portland Trail Blazers. Foram 77 jogos na primeira temporada e apenas 18 jogos na segunda temporada em Portland, até ser envolvido em uma troca de três times, entre Nets, Blazers e Nuggets, e a ilha foi parar no New Jersey Nets. Pergunta número 3. O grego Yannis Antetokounmpo nasceu em Atenas, capital da Grécia, antes de declarar para o draft da NBA em 2013. Ele jogou uma temporada no que seria equivalente à segunda divisão da liga grega de basquete em 2012 e 2013. Pronto para a pergunta mais difícil desse quiz. Qual o nome do time que Yannis Antetokounmpo jogou pela segunda divisão grega em 2012 e 2013? Letra A. Philatlytikos. Letra B. Gimnásticos S. Larissas. Ou letra C. Panionios. 5, 4, 3, 2, 1. Letra A. Filatlitikos. Foram 26 jogos, 9 pontos e meio por jogo, 5 rebotes e um convite especial para jogar o All-Star Game da primeira divisão. Simplesmente para agradar aos fãs que gostavam dele. Número 4, direto e reto, qual foi o primeiro jogador europeu a ser selecionado em uma escolha número 1 um de draft? Letra A, o italiano André Barniani. Letra B, o espanhol Paul Gasol. Ou letra C, o alemão Dirk Nowitzki. 5, 4, 3, 2, 1. Letra A, Andrea Barniani, Barniani foi a primeira escolha no draft de 2006 pelo Toronto Raptors, quando teve médias de 11.6 pontos e 3.9 rebotes em sua primeira temporada, e para quem pensa que ele foi um bust total, ele chegou a ter uma temporada de 21.4 pontos por jogo pelo time de Toronto. Gasol e Nowitzki foram draftados antes do Andrea Bargnani, mas eles não foram primeiras escolhas de draft. Pergunta número 5. O francês Tony Parker foi seis vezes um All-Star, quatro vezes campeão pelo San Antonio Spurs, sendo inclusive o MVP das finais de 2007. Ele iniciou a carreira no Charlotte Hornets, fato que a gente deve se esquecer nos próximos anos, mas ele não nasceu na França. Em que país nasceu Tony Parker? Letra A, Bélgica, letra B, Holanda ou letra C, Itália? Tempo 4, 3, 2, 1. Letra A. Tony Parker cresceu na França, mas nasceu na cidade de Bruges, na Bélgica. A mãe dele nasceu na Holanda. Quem chutou a Holanda? Eh, vamos dizer que era a segunda melhor resposta. Número 6: O amado ou odiado Zaza Pachulha. Nasceu em Tbilisi, que é a capital da Geórgia, que na época era União Soviética, e possui um recorde curioso. Ele é o segundo jogador na história da NBA que mais conseguiu rebotes ofensivos em uma partida da NBA, atrás apenas do Moses Malone. Quantos rebotes ofensivos Zaza Pachulia pegou em um jogo para chegar ao segundo lugar nesse ranking? Letra A, 12, letra B, 15 ou letra C, 18? 5, 4, 3, 2, 1. Letra C. Moses Malone conseguiu 21 rebotes ofensivos em um jogo, recorde absoluto. bateu é o segundo colocado com 18, empatado com Dennis Rodman e Charles Oakley. Duas observações em relação a essa pergunta. Número 1. Um, a divisão entre rebotes ofensivos e defensivos só começou a ser feita na temporada 73-74, por isso que não temos nem o Lane e nem... Bill Russell nesse ranking. Observação número 2. Eu tenho um vídeo especialmente sobre esse jogo de 18 rebotes ofensivos do Zaza Pachulha. Vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima para quem nunca viu. A número 7 é bem fácil para quem está mal no quiz. De que país europeu vem Davis Bertans, Rodeons Kuroks, Andrzej Spasetniks e Kristaps Porzingis? Letra A. Estônia, letra B. Letônia ou letra C. Lituânia? 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, Letônia. Essa era muito fácil, né? Bertans e Pazetnik são companheiros nos Wizards, Kuroks joga nos Nets e Porzingis vai muito bem, obrigado, nos Mavericks. Pergunta número 8. Com a aposentadoria de Luol Deng, a NBA está com apenas um jogador do Reino Unido. Quem é o único inglês que joga na NBA atualmente? Letra A, Odiano Nobi, Letra B, Isaac Bonga. Ou letra C, Al Horford. 5, 4, 3, 2... 1. Um, letra A. O Dianunobi nasceu em Londres, filho de pais nigerianos. O Isaac Bonga é alemão e o Al Horford, nem europeu é, ele é da República Dominicana. Pergunta número 9. Jakob Porrow, jogador do San Antonio Spurs, é o único representante do seu país na história da NBA, seja nascido ou naturalizado. Em que país nasceu Jakob Porrow? Letra A. Áustria. Letra B. Dinamarca. Ou letra C. Hungria. 5, 4, 3... 2, 1. Um. Letra A, Jakob Perl está na sua quarta temporada e é o único austríaco da história da NBA. Última pergunta, pergunta número 10. Estão anotando os certos e errados de vocês? Não era essa a última pergunta, a última pergunta é... Qual jogador europeu conseguiu esse stat line em um jogo? 24 pontos, 23 rebotes, 7 assistências, 5 roubos de bola e 5 tocos. Letra A, Vlade Divac, letra B, Nikola Jokic ou letra C, Yusuf Nurkic? 5, 4, 3, 2, 1. Letra C: The Bosnian Beast, o Bosnio Yusuf Nurkic do Portland Trail Blazers, que está voltando de eleição depois de um tempo parado. Ele realizou a proeza de conseguir um 5x5 e um 20-20 no mesmo jogo, algo único jamais realizado por outro jogador até hoje na história da NBA. Valeu então quem assistiu esse vídeo, digam aí nos comentários quantas vocês acertaram. Era para eu estar em Lisboa nesse momento, eu tinha até planos de assistir um jogo do Benfica, que ia acontecer lá em Lisboa durante a minha estadia, infelizmente não deu para fazer essa cobertura do Campeonato Português de Basquete. Fica para uma próxima, um abraço então especial para os meus amigos portugueses que me acompanham, aqui no Bucha eu sei que são 4%, porque eu consigo ver nas estatísticas quando eu entro. Um grande abraço para vocês. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bucha Valeu.